começar a partida para você, fã de portas ligado conosco. Você acompanha, não é uma partida de pré-temporada, você que tem se ligado aí nas principais equipes europeias e tem acompanhado essas equipes europeias nas partidas dos torneios de pré-temporada. Hoje é um jogo beneficente, então, por favor, vamos é, manter um pouco mais de tranquilidade. Nessa. Vamos lá, baixinho, vamos lá, Romário. Vai para cima do Fuertes aí. Respirou fundo, deu uma olhada ao Mário. Prende a bola, chama o Viáfara. a bola volta com Walter Gargano. Toca a bola aqui na direita. Ortega. Aí vem o time do Messi. Friçon da torcida outra vez. Messi, quarta plantada da área. Tapinha na bola para a boca do gol. Bola assim, vai, Baixinho. Boa saída do Rare Campos. É um prazer, né? É um prazer, tem que ser um prazer você jogar com o Messi. E mesmo pro Messi enfiar bolas pro Romário né? Pois é, é de Messi deu show ontem de novo, né? Opa Olha o Messi chegando aí, Romário Vai daí, Romário, tentou por cobertura Olha o Rory Campos trabalhando Coloca em esse cantinho é. Depois faz uma graça ali Conversa, troca uma figurinha com o Torrado Olha o Romário é, e, e jogo de amigo, jogo de festa e tal, mas... Quero guardar quem... o meu, né? Opa, quem tá lá no campo quer guardar o seu, né? <risos> Cobrança de escanteio do Messi. Tinha ladrão no pedaço. Aparece o Borghetti, tenta fazer a tabela, parou, parou. Posição de impedimento já tava marcada. Nessa bola para entrada da área, ali na meia lua de entrada da grande área. Para fazer a movimentação lá na esquerda. Vê se a bola queima nos pés do Messi. Né? Não é nem de brincadeira. Chegou não tá mais comigo. Toque e me voe. Romário. Falou, vai Messi. Enfiou a bola pro Messi. Aí por baixo o Beltran. Troca de gentileza. E, e a gente nota que os dois estão se, se buscando, estão se procurando em campo. Né? O Messi quer jogar com o Romário, o Romário quer jogar com o Messi. Romário, área, Jorge Campos tira dali, caiu pro Viáfara. Rolou no meio. Romário. Martim Palermo. Virou e a é gol. Gol! Do Diego Lugano Na bola cruzada na área Tava lá pro escanteio O Romário Deu uma olhadinha A bola sobrou, o Lugano tava ali E não tá ali para brincadeira Aquilo que o Júlio Gomes diz, É jogo amistoso, é jogo beneficente Mas sobrou, guarda Entra no jogo dos amigos do Messi O Romário no time Messi, Palermo e ele é quem abre o placar hein? Olha a enfiada de bola aqui na ponta direita Aquiles Traz contra a marcação do Oswaldo. ele fica com a sobra. Tá valendo. Saiu o cruzamento. <risos> Na cabeça do Romário. Se faltava ele fazer gol de cabeça, né? Olha lá. Agradecer o Chris falou. Legal, peixe. <risos> isso aí, parceiro. <risos> Porque o Roger Campos, já sabendo, já saiu para tentar fazer o cruzamento. Mas não conseguiu, não. Só participou. Opa! Só participou ontem do sorteio da Copa. Ah, é. ah, olha o que fez o Roger Campos perdeu a bola só pro Messi, Palermo escancarado ele não fez o Roger Campos andou vendo o Vitor jogando ontem hein? É. é, goleiro do Grêmio foi tentar sair jogando na frente do é, Ronaldinho, é, tomou é. caixa vai brincar com o Messi e o Jorge Campos acesso o espn.com.br você se atualizar Romário, bola na frente domina o Messi, vem um frisson da torcida vai para cima do Beltrán para a entrada da área, Romário, Nossa. Messi. Olha o passe do Romário para o Messi. Ah. <risos> por elevação, o passe do Romário para o Messi. Essa tinha que ter entrado. É, aí a troca de gentilezas, né? Que é mesmo, é o um prazer, né? Estão é, jogando por prazer aí. É uma questão beneficente, é, mas... Vamos ver agora. Messi, perna canhota. Vai mais uma, Jorge Campos. Messi, mais uma finta. <risos> Aí começa a jogada com Ortega. Tentou por cobertura. Olha o Jorge Campos. Subiu ajudado pela trave para evitar o segundo gol do Messi. Aí ele vai para a galera. Vai fazer gol por cobertura em né? cima de mim? É. Só porque o sou baixinho. É. Em cima de Moar. Agora <risos> a chegada das estrelas do resto do mundo. Borghetti vira a jogada lá na direita. Chegou Fertes, a bomba! E o gol da seleção das estrelas do resto do mundo. Para deixar tudo igual. Jiménez. Deixando tudo igual. Empatando o jogo no Estádio Azul. Na Cidade do México. Aparecendo lá pela direita. Aí o Jiménez. Trabalha jogada lá pela direita. Recomeça no, no meio. Borguete volta para buscar bola. a é Parado o lance Camoranes. Já havia sido marcada a posição de impedimento do Camoranese. Já tem 30 anos e está no Cruz Azul. Né? Tem vários jogadores que atuam no Cruz Azul, estão jogando aí em casa, no seu estádio. Olha o Romário. Aí vem o Romário para perna canhota, obrigando o Jorge Campos a trabalhar de novo. <risos> Só isso? Olha o Jiménez. Chaco Rimenes e a defesa do Pato, a Bondanciere. Deve essa bola cruzada, a Bondanciere... Estava atento para ir para defesa. Vamos à cobrança de escanteio. Coloca a bola no meio. Messi pega na bola, tome fusão da galera. Vai Peixe. Aí o Romário o Palermo tá pedindo na entrada da área. Tabelou com o Messi, curtinho. Nossa, caneta que ele deu no zagueiro. Aí o Beltrão conseguiu tocar na bola. Ainda saindo escanteio para o time do Leonel Messi. Para mim é o, é o maior jogador que eu já vi. Ele esticado de bola lá na ponta esquerda. Vamos ver, Messi. A perna cai soltou a bomba. Cansou, colocou. cansou. É, cansou de, de ficar colocando bola. O Jorge Campos foi lá, cumprimentou. No time de branco, no time das estrelas mundiais. E é um, realmente é um dos assuntos da pré-temporada lá na Espanha. Opa. Vamos ver essa bola do Ortega. Saiu o Jorge Campos. Olha o baixinho pedindo lá, Ortega. Olha lá, levantou a mão, falou cruza aqui. Cruz aqui que de cabeça também voa. Campos é a estrela do jogo até agora. <risos> ele mesmo. Opa, olha ele aí, olha Oswaldo. Ah, Oswaldo por cobertura e o gol das estrelas do resto do mundo. Pata Bonancieri ficou aqui no meio do caminho. Ele faz 2x1 um de virada, deixando o seu Roberto Carlos. No meio do caminho, né? Fazendo 2x1 um para as estrelas... O resto do mundo no jogo contra o time Dos amigos, o Leonel Messi Olha como vai ficar no meio do caminho Martim Palermo toca com o Messi Olha o que ele faz Coloca a bola na frente por cobertura Olha o Jorge Campos aí <risos> <risos> Se depender do Hora Campos O time dele vai ganhar de uns 10 a 1 Está se esforçando mesmo o Campos Não tem brincadeira o Rory Campos Não Aí o Messi. Outra enfiada de bola lá na esquerda. Cruzamento é para o Romário. De cabeça. E o Jorge Campos está aí para fechar o gol. Outra vez seu Jorge Francisco Campos Navarrete. Aí está ele. 44 anos e o cara está em forma. Hein? É verdade. E toma impressão do time do Lionel Messi. Aí vem ele da esquerda. Toca para quem vem de trás. A senhora pega Romário e Outra vez o Jorge Campos vai pegar Romário Buscou Palermo Bola nas mãos do Jorge Campos Aí o baixinho mete a mão na cintura Já começou a ficar invocado o Romário viu? É. O Romário não tá contente não Não, não, não Já começou a ficar invocado o Romário eu Messi Você me convidou com uma brincadeira Que eu não consigo fazer nenhum gol, cara Agora vai pintar o gol de empate. Messi, Romário e o gol de empate da equipe do Lionel Messi. Troca de passe, linha de passe não está mais comigo. Ele falou se assim, faltava o Rory Campos se enfiar na frente dessa bola. <risos> Tudo igual 2x2. A dois a dois. Finalmente saiu o gol do baixinho, olha lá. Ah, o tempo está ruim lá na cidade do México, né? Bastante gente com capa de chuva e tal. A enésima troca de passes entre... Messi e Romário, dessa vez com a participação do Álvares também, maiores que eu vi Romário e Messi olha a enfiada de bola do Messi pro Palermo, falou vai Palermo agora a sua vez, Romário por elevação outra vez pro Messi por cobertura <risos> e o golaço do Messi pede impedimento ali do Lionel Messi ah, mas o bandeirinha não é possível que o bandeirinha tenha montado impedimento manda embora esse bandeirinha é. <risos> pode, tá demitido Tá demitido. É, ó, ó, ó, ó, ó, o passo pela elevação. Pumba. Com cobertura. Ah, não. É. Manda o bandeira embora. Fala, Tô tentando aqui, cara. Olha, o Messi dominou. O Ortega. Soltou a bomba. Vai pra ela, o Jorge Campos para evitar o terceiro gol da equipe do Messi. Pediu substituição. Ah, <risos> é nada. É, fez a graça como. ali. Não faz isso não, porque o Romário cansou de fazer isso no final de carreira, <risos> aí, aí você tá provocando. Cara. <risos> olha o Romário não, aí. Deu impedimento de novo. É, outra vez ele deu impedimento. <risos> é, o Romário, tá, o Romário só deu uma olhada. Eu toco a bola no Romário, eu toco no Messi, que ela volta em mim, né? Entrou o Esqueloto com a sete, que eu já vi ele ali no meio de campo, talvez no lugar do Ortega. É, olha o que o Messi foi fazer ali na frente do Edgar Davides. Olha o Esqueloto. É, aí está ele, tentou devolver no meio... Faz uma graça ali no meio. O Cristante saiu e o Palermo chega para tocar para as redes. Fazendo o terceiro gol da equipe do Lionel Messi. Vai lá, abraça o Pato Abandancieri, o Martin Palermo. Jogadaça do Gargano, né? Abraça ali o Cristante. Uma bela jogada é. do Walter Gargano Olha, tiraram o Jorge Campos, tô achando que vai virar uma goleada Nesse time aí dos amigos do Messi hein? É porque o Cristante não entrou com essa vontade toda Não é, é. é assim, porque né, Tem muito sentido então né? <risos> em contra-golpe, olha o Messi aí Romário fecha no meio, ele traz a marcação um dois coloca no Romário nice. Devolve pro Messi O toque pro gol, o Cristante vai para ela, volta no Messi E o gol para a equipe Do Lionel Messi Aí o Cristante dá uma olhada falou assim, eu até que tentei fazer como o Jorge Campos fez no primeiro tempo, mas não consegui evitar o passe do Romário coisa linda, né? Oh, oh. a bola cola no pé é. e ele dá uma coloca no ponto, né? Pro Messi. A, a dificuldade com a bola, a dificuldade do Romário agora, ó Olha lá. nossa Olha lá, peixe. vai <risos> deu uma puxada falou, faz Messi, Messi no Romário Tentou esperar a definição para alguém cortar para a triangulação. Aí o Viáfara. Romário. Messi. Não quis fazer, né? Uh. <risos> Caprichosa. Essa bola na trave não entra. Alguém gritou ali no fundo. Romário. <risos> Isso sem um gostar de treinar, hein? É. <risos> a chance para mais um. Vai para ela. O Pato a boa na série para evitar o terceiro gol das estrelas do resto do mundo. Olha o Jiménez aí, atravessou essa bola, tirou o Lugano na sobra, o um gol das estrelas do resto do mundo. Marcando aí o terceiro gol, o Oswaldo já tinha feito um no primeiro tempo. Essa bola foi cruzada na pinta, marca o segundo dele, 4 a 3. do povo do futebol brasileiro, é, ele parece, ele, ele dá demonstrações. Opa. Acho que é bem intencionado, né? Olha o Oswaldo aí, o passe de e tudo. Pro gol de empate e ele pinta. É o quarto gol das estrelas do resto do mundo. Pode agradecer aí ao Oswaldo. Porque o Fuentes, a bola foi. Fuentes, a bola foi toda trabalhada ali pelo Oswaldo. Colocando a bola nos pés do Fuertes para deixar tudo igual 4x4. 4. O Fuertes que havia dado um passe sensacional pro Oswaldo fazer aquele gol por cobertura. O, o segundo gol, o gol da virada no primeiro tempo. Palermo, olha o Romário, olha o Romário, pro Palermo, agora tá valendo, vai lá, e o gol da equipe do Messi, outra assistência do Romário, Martinho Palermo, Martinho Palermo vai lá, aplaude, e conversa aí no ouvido do Romário, fala assim, puxa vida cara, por que é que nós não jogamos junto quando a gente tava na ativa, né? Que que é isso, é. <risos> olha o passe do Romário, é jogo de brincadeira e tudo, mas você não vê mais ninguém fazendo as que coisas que, que ele é faz, né? Romário. É isso. Olha o passe do Romário, olha. Eita Falou vai lá Palermo